então vocês vamos começar nossa meditação de Lunes. Que sempre trabalhamos com temas distintos para que eu não experimente reponer sua energia ou então soltar alguma coisa que está aí bloqueando lá a energia, não, de fluir. E hoje a ideia é essa que vamos estar comentando sobre como fazer o estado interno viviano e feliz. vocês vamos trazendo nossa percepção para esse espaço. Conscientes de que durante o dia Estivemos em distintas situações. Agora estou livre. Deixo essa pergunta em la pantalla interna. Agora estou livre. E como nossa consciência no mente, vou revisar se si realmente estou livre, livre na mente, livre nas memórias. Hace parte del proceso que a ser parte do processo que às vezes estou fisicamente sentada e meu processo interno continua correndo, caminhando, trabalhando como essas teles que estão permanentemente prendidas. Vou praticar algumas coisas que hemos aprendido todas para invitar minha energia a sentar-se comigo. Empeço observando o ambiente onde estou sentada, sentindo a vibração desse espaço. É muito tranquila e nos invita a tranquilizar. -nos. Observo la respiración. Cómo está mi cuerpo. Conscientemente foi soltando todo. E como quando retornamos a casa, sacamos sapatos, bolsas, a vezes cambiamos de roupas. Me pongo cômoda. E sem nenhuma correção, sem nenhuma rigidez interna, como uma madre amorosa, observo os ricos, que são esses pensamentos, sentimentos, memórias. Lovei-os como jogadores em lacate. Não posso controlá-los. Têm vida própria. Então, vocês observam. E nessa observação, logro liberação. E nessa observação Logro liberação. Não sou do que estou pensando. Não sou mis memórias. Simplesmente tenho uma conexão com eles. Visualizo um hilo de conexão, muito ancho, extendido. Mantengo essa atitude de estar em paz comigo mesmo. Acepto o estado do cuerpo, de las situações externas, pero elijo sentarme em mi jardim interior. Elijo sentar-me em meu jardim interior, onde há estrelas brilhantes, flores, aroma, frescura, há muito bem-estar. Esse é o espaço que amo. Aqui posso descansar, respirar profundamente, reponer minha energia. Desfruto esse momento que é reservado para mim. Não há é nada que eu possa ser desde cá. Observo todo o cada vez mais chico. como pequenas pelotitas em no universo. Respiro livre. Elivo pensar. Que puedo que tenho um direito. Empieço conscientemente uma nova criação mental. Uma semelha dos pensamentos puros, elevados, foi conquistando meu espaço interno. Foi um ser originalmente tranquilo herdeiro de la paz sou um ser originalmente tranquilo herdeiro de la paz E com esse estado de limpeza interna, experimento estar em paz com minha própria consciência, como um colúmpio, Minha energia vai se ampliando. É um momento muito especial. Estar em minha própria companhia. E vou manter, sostener essa consciência, e assim naturalmente todas as cargas del dia, dela, e automaticamente vão diluindo -se. cada um de nós outros cada alma Tinha seu próprio jardim personal. Nossos espaços de silêncio, de bem-estar. Só necessito soltar por alguns momentos. Qualquer coisa que pueda dispersar minha energia. Assim como quando viajamos, cerramos as portas do veículo. E internamente entendo que estou viajando. Assim, de maneira gentil e sábia, vou aprendendo como trabalho o meu processo interno. Puedo programar e desprogramar. ou uma atitude criativa, limpia. Agora dedico meus próximos momentos a ir desprendendo de todo o que é físico. Incluindo minha própria forma física, sem negar, conscientemente me veo nessa silla e, ela la vez, eu, el alma, o espírito livre. Sou liviano, puedo volar mentalmente, puedo volar mentalmente. Mientras mais liviano em la mente, no corpo, facilmente vou desplegando. E assim como hablamos e pensamos, com os óculos abertos, vou entreinando-me a relaxar-me, incluso ir mais adiado do corpo, Mentras mantenho meus socos naturalmente abertos, como em la casa física, las ventanas estão abertas. Pero no necesito estar allí, aquí también voy entrando en esa dimensión silenciosa, luminosa. onde a energia pela livre andar me invita, não tenho que fazer esforço. Simplesmente entro nesse espaço de luminosidade clara, brilhante. Tão suave como a luz da Luna, mas adiado do peso de minha própria consciência limitada, e percebo que nesse espaço só no emerge pensamentos e sentimentos puros percebo que nesse espaço solo emergem pensamentos e sentimentos puros e naturalmente são compartilhados com o universo inteiro porque he alcançado liberar-me de minhas próprias limitações. Me echo liviano em meu corpo, em la mente e desfruto ser luz ser energia. E en nessa livre andar, ver claramente a transparência do coração. para ir a um mais profundamente. E nesse estado que é tão limpo, adorável. Puedo ver las escenas del dia de hoy. Sem afetar como na película, desde o momento que despertar, sem culpas, pode ser incluso entretenido. Observar o ser que sou em um cenário, muito lejos pela consciência. Porque agora sei que sou uma energia pura, elevada. E já represento múltiplos papéis. O que passou é passado. E tudo está muito bem. Mañana pode ser aún melhor. Mañana pode ser aún melhor. a hora que sinto toda a minha energia integrada, totalmente concentrada e liviana, o coração me leva ao hogar, ao encontro del ser mais adorável, mais liviano, um oceano de pureza, de sabedoria, de amor e inocência. Dessa de luminosidade clara entro em uma dimensão de energia mais intensa e pouco Donde posso ver muitas estrelas, pequenas estrelas brilhando, pura energia, liviana, ligera. E em meio a essa constelação de luzes, vivientes, brilhantes. Onde sou parte. Experimento que há um ser. Como um E em um segundo estou frente a essa energia abundante. Ilimitado que entrega olas de poder, colas purificadoras, sanadoras, me permito submergir nessas olas de luz e tirar me e reponer toda a minha energia. Experimento que vou fortalecendo lenta e consistentemente. cada sentimento, respirando profundamente, a presença, a companhia, do ser, da alma mais amada do universo. e é nessa presença, experimento que me invita ao silêncio profundo, onde finalmente a mente naturalmente vá concentrando-se, calmando-se. E nesse encontro único, entre essa estreia elevada que sou, e esse ser, a quem todos buscam, é totalmente profundo e silencioso. Olas de ânimo de energia renovadora de entusiasmo, entra em minha consciência, foi rejuvenescendo totalmente. E nesse estado de plenitude, podemos quedarnos em silêncio, solo, desfrutando esse colúmpio luminoso. Esses braços sutiles, invisíveis. de la madre, del padre, de la relación que yo quiera. La energía de esa relación está disponible para mí. Energía divina. E desse silêncio pleno, experimento sentir como siente o ser supremo naturalmente comparte. Siempre pleno, porque a energia pura está flodindo, sempre donando, porque esta é es nossa natureza a natureza de la fuente é a nossa. Então, nesse en estado viviano e silencioso, me visualizo como uma estreia que está lado a lado com a la fuente, E que toda essa energia que flui de ele está fluiendo através de mim. Vários de felicidade, de liberdade. Vão se si esparciando para o mundo inteiro, em en especial a mi próprio hogar físico, em essa caridade que começa em la casa. Más allá de como sejam, como estão, as almas com quem tenho alguma relação ou conexão, E nessa plenitude, eu posso compartilhar com os demais. Más allá de la escasez. Porque a propriedade do Padre é nossa. é um momento único, feliz. Onde experimento essa energia. Ilimitadamente bondadosa, benevolente, fluindo através da mente como na cascada de luz e suavemente caindo sobre o planeta, a mi hogar, mi ambiente de trabalho, onde estão os amigos, os parentes, a cidade onde vivo e em geral o mundo inteiro não há que economizar, mientras mais entre Mas retorno. É como um rio conectado ao oceano. Sempre estou renovado. Sempre estou refrescado e refrescando a luz. nesse estado liviano e feliz permanesco alguns momentos a mais estável constante e preparando o estoque de todo aquilo que ele cenário necessita espiritualmente, Jeová compreensão, paciência ilimitada. dulzura, gentileza e muita cooperação. Sempre mantenho esse sentimento dicioso, feliz, e que sou único, um la paz, la felicidade, la vida andasta nuestro direito. Só necessito manter-me consciente de quem sou. Ora, suavemente, vou retornando. Respirando mais profundamente. Conectando-me com o ambiente ao redor meu com as pessoas que estão nesse espaço. Se si há necessidade, posso mover as mãos, os pés para sentir-me novamente integrado. E vamos a mantener o silêncio, la tranquilidade. Conservar esse estado de bem-estar, liviano, feliz, livre. Om